Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e como resultado da enquete que eu fiz, Gart ganhou o vídeo de hoje. Eu com esse penteado meio criança porque eu tava com uns coquinhos da pouca daí eles caíram. Quer dizer, eu arranquei. Mas eu gostei, então vou deixar assim. Como vocês já podem ver, nós temos aqui nossa, nossa câmera. Nossa câmera... Tudo certo aqui? Olá, nós temos nossa câmera aqui na mesa, eu já fiz a sala, e o tema é games, então vão ter alguns jogos que eu não vou saber? Vão. Vão ter alguns jogos que vocês não vão saber? Vão. E a gente tá jogando com mais, um, dois, três, seis pessoas, então a gente tá em sete jogando Gart, que eu espero que, <risos> né? E eu não tô roubando desenhando com a mesa de digitalizadora, porque vai ficar ruim igual. Podemos começar? É jogos mesmo? Ai, vai. tá, eu sei qual é esse. É, mas... A gente não sabe. É, eu é, é sei também. É, é, mas o que é, é, é, é, é velho? Qual que jogos, é o tempo? Jogos. Jogos? jogos? É. Daí, pi? Daí, né, mano? Daí, pi. É isso. É, é? Não, eu fiz ao contrário. Por que você não tá com a Isso, cabelo? É um rosto, ah, um rosto é um rosto, eu não sei desenhar o rosto. Tá, eu vou dar uma dica. Pô, eu vou ter que, que, que pesquisar, dica, hein, porque eu não sei. Barbie. Ah, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo eu tô desenhando. <risos> que isso, velho? E não dá, agora que eu vi que eu escrevi Barbie. Não. Barbie. <risos> Opa. Pô, dá mais uma dica aí, mano. É, primeira letra. Puta, é, é Barbie, Barbie, mano. Barbie. É Barbie, viu? Barbie. <risos> Opa que isso, velho é um armário ah, ah, é Aê! isso, mano é isso ah, como? como? Eu não sei é igualzinho é igualzinho, igualzinho, velho Ficou bom, né? é eu nunca nem joguei isso eu também eu nem, não. Sei, eu nem sei como é que joga isso, velho Nossa, eu também não, eu nunca joguei é de escola que fala, né? é eu nunca eu só fiz um cara pegando o outro pelo pescoço. Não, mas eu jurava que aquilo faz... dali o era alguém era brincando com uma boneca. Assim. Ah, mas aí a gente tá em desvantagem, né? Porque todo mundo faz jogos. <risos> e e você joga? Eu jogam? nem estudo, eu, eu não, nem, estuda, eu, mano. Eu, mano, nem manda, eu só manda jogo. A dica, manda a dica, Matheus. Parece Minecraft é. Legends. É isso, velho. É Hand Simulator. <risos> Ah, que... mano. Que... Genial, genial. Calma, preciso de outra coisa. Eu sou burro, aí. Tá falando que tá perto. <risos> no money Não tem mais o que fazer. Não tenho. Não tem bandeira. fazer uma bandeira. Já era. Nossa. Ah, não. Nossa, Nossa, você fez uma charada. Fogo grátis, cara. Mano. Fogo grátis. Nossa. Porque como Nossa. que grátis é tipo dinheiro e sem dinheiro? Não. É sem dinheiro, eu não podia escrever ah. que era free. Nossa, velho. Stick uh. uh. fight. Tudo é stick fight, Ah, uh, Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não sei, nunca joguei esse jogo. Sim. Não, o meu só apareceu, tipo, o jogo que era é impossível. Por que, que o cabelo dela tá saindo do meio da cara? É. Né? Ah! E... Ah. ah! Não! Ah. não. Droga, eu escrevi. Eu errei de tipo, uma letra, droga, senão ia ser a primeira. Ué? Que isso, Fernanda? Eu tô Fernanda. preocupada. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Vai fazer Ei, eu gário também Snake-io, minhoca caiu Manda a dica, mandar dica. tene Tá, eu ah, tô fazendo colorido, porque no jogo tem bastante colorido. Fernando não vai passar do zero mesmo. <risos> é isso né? é aqui. É esse. Pronto, brota. pronto. É, faz sentido, não faz? Por favor. Vai, meu. vai, vai. Você não vai faz sentido, velho. Meu Deus. <risos> faz, mano. Ah, eu velho. Véio. Ai, o Slater. Eu... Ah. eu tava com o Slater e eu com. Nossa. Algum... Oh, era o Yoda Minhoca, não sabia disso. É o Yoda Minhoca, exatamente. Não sabia o nome. Tá. Então, Vamos você lá. pesquisou no Google, né, Matheus? Certeza. É, eu não. Não, né? Não. não. Joguei muito esse jogo. Não, né, Matheus? Meu Deus, isso aqui não, não é tem tá é é. sentido, desculpa. É um controle. Você é vôlei? Eu tô Matheus. tentando copiar umas coisas, mas eu não tô conseguindo. É, piorou, cadê que conversa? Piorou. Que isso? Tem muita coisa aí pra ser só quatro letras. É muito desenho não, pra fazer ah, mais dica, mais dica. Que isso? Para você é ver primeiro. Ah, lá. Pa, sessão juventis. Ah. <risos> é. Ah, não. Eu não casa quem? Que isso? Como nova estava velha. Que, que é top, sim, é tinha todo, velho. É velho. É, low ali. Eu, Eu joguei mais Dota, Dota na minha vida do que LoL, velho. Ah, fazer sentido? Não. Você podia ter desenhado o um mapa bem podia, antes. Podia, podia ter desenhado o um símbolo, sei lá. Fazia na mesa também? Tô. <risos> ah, os caras tudo ladrão, ué. Meu Deus. Consertei, consertei, consertei. Você, você consertou. Não vai dar tempo, não. Nossa. Não, galera, não vai dar tempo. Eu queria e? desenhar um bonitinho. Não vai dar tempo. Já gostaram. É muito pouco tempo, não. não. O pior, o pior que eu escrevi em duas partidas passadas. Cara, ali, é velho. Top, ela... Nossa, Nossa, velho! Vai dar tempo, não ia dar tempo, Por que, tempo, que você não fez banana, É minha vez. Uma coisa mais oh, oh. abstrata. Mais <risos> uma dica. Já dei dica, já. Mais uma, para a primeira uma. letra. Quadro é rato, eu acho que é essa. É, que fácil. é fácil demais, velho. Nossa, tá fácil, ninguém acertou. <risos> Bem fácil. É muito fácil, é muito fácil, velho. O Fernando, você vai ficar tá puto. puxa. O Alibaldi, acho que é isso que faz mais sentido. Qual que, era? que que era? Watch Dogs velho, grava o cachorro mano que... Ah, que crime, aqui era uma TV, por que isso não fez uma anteninha? nossa, não tem jogo crime. de celular né? É Fortnite, tá muito diferente Ai, ah, eu escrevi errado. <risos> Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Tamo junto. <risos> Valeu, Fernando. Valeu, Fernando. Cara, até a resposta e eu nem tinha escrevido ainda aqui. Né? <risos> nossa, no nossa, nossa, nossa. Oi. Escrevi duas vezes errado. Ah, muito. Foi Tá muito muito velho. Muito eu não acredito nisso. <risos> ah! Ai, como que eu vou ver? É um buraco negro no espaço. É, vocês colorido. não curtiram o ralo que eu fiz ali, não? <risos> muito bom, <risos> velho. Ai, Lucas, você tá em 2050. Eu podia ter desenhado uma auréola também. Pesquisa, Peraí. pesquisa e daí você desenha pra você enxergar. Eu fiz isso com o Dota, deu super errado. Ah! Que? Ficou muito que? bom o seu desenho, parabéns. Mas eu não começaria assim. Mano, ele fez um pote com uma tampa vermelha e aí é mano. Qual louco, que é Aí ela vermelha. fala: tá muito bom o seu desenho. <risos> isso daí, o círculo é o principal. E eu escrevo Roblox. Piu, piu. Eu, eu. eu acho que vocês não vão acertar mais. Mandou o cara de base, ó. Hum, morto. Que isso, velho? Ah, não sei que jeito. Oh, tá não faz um sentido? Faz. faz, faz, mas não faz ao mesmo tempo. Pô, que que mas que faz. Isso, eu ia chutar Pokémon, mas não é. Que, que isso, é isso, é? oh, velho? Eu juro eu por Deus que eu tô vendo três Pokémons. Eu tô vendo um Pikachu, um Clayferry e um Pokémon de pedra. Véio. Um Geodude <risos> É, o gente... Não tem Vocês nunca, nunca vão acertar isso aí, velho. Vocês nunca vão acertar isso Vocês estão indo pro lado errado do pensamento. Ah, nossa, velho. Tá de sacanagem, né, velho? Tá eu peguei a capa Como você desenha tudo que eu tava vendo O Kirby eu acertei O Kirby tem no, no Smash Bros, não tem? Que cogumelo? Eu só... Não, não era, cogumelo. era um cogumelo não. não era um cogumelo Era o Mario Era o Mario <risos> Mais fácil. É, para de acertar, velho. De acertar. Eu, tô ficando, eu fico triste, porque eu não. Não, não, não... não sei o que, que é, velho. Nossa, gente, meu Deus, como é que vocês não estão acertando, né? Nossa, isso daí um tá cara. perfeito, velho. Eu tô. <risos> muito bom. Jogo. Nossa. Toda vez que é fácil, eu escrevo errado. Toda vez. É... Chegou o cara, ignorando. Ele faz um círculo perfeito lá. Aê! Que bonitinho! Presidente. E o Matheus acertou isso de que? primeira e ele não acertou. Isso não advogado! É tá não é errado, não é tá errado isso! Isso daí é totalmente diferente do que ele tava fazendo. Pra que não? Agora é assim: What the Tá errado! Cuida de vaca, mano. <risos> Cancela, cancela Não cancela Que isso, velho Nossa, não, não jogo mais Nossa, oh, oh, não, não é? Não, isso daí Não, fica aí, fica não, não vou é falar também Não pode, não pode Não pode escrever, cara Não tia não tinha Ia ser mais legal fazer aquilo do que Ah, era youtuber? Não Muito bom, ficou bonito Entendi, negócio, entendi, entendi. Onde estão o negócio? Tem que ter feito o carro de outra cor, acho. É verdade. É verdade. Pô, João, cadê é a percepção? Ai, meu Deus. <risos> calma lá, calma lá. Perspectiva. <risos> ah, que é isso? <risos> Chutei legal, velho. Chutei legal. Ah, eu sei! Ah, não é. Achei que era duas arminhas. Ah, ah nossa! Nossa, como você chutou isso? Qual o problema de vocês com os braços? Vocês sempre fazem os braços esquisitos. Ah, como é que você acertou isso, velho? <risos> eu não sei, foi a primeira coisa que eu pensei. Que isso, velho? Como é que eu uso? Ah, não é que tá eu acertei isso na última. É... Corrente elétrica. <risos> ah, tá mais bonitinho. Se não é um nadador, é um quê? Meu Deus. <risos> Gostei do sol aí proporcional. <risos> Um aquário, né? Não. <risos> ah. Se você olha de um jeito, fica muito engraçado. Não. Se você olha de um jeito, parece que os braços dele são enormes. <risos> e que ele tem um rabo. Tem braço, ah. velho? Uh, ganhei! Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui embaixo qual desenho você acha que foi o mais bonito. Tchau! Tchau. Tchau.